Nós todos estamos isolados e amedrontados Enfraquecidos e acuados Muitos de nós nunca viveram o que estamos vivendo É inacreditável, não é? É impensável Mas é real E o que fazer? O que fazer? Com tanto tempo e sem liberdade Com tanto convívio e sem união sem tanta tecnologia, e se nos sentirmos humanos. Sem abraços e beijos. Sem amigos rindo com a gente. Sem família ao nosso lado. Só telas, telas e telas. Mas não estamos sozinhos. Temos de ser fortes. Isso passa. É um desafio, e passa. Para que ter medo? Vamos cantar, ler, orar, estudar, conversar, saber, esperar. Isso passa. É a nossa chance. Nossa chance de mudar, se espiritualizar. Nossa chance de fazer diferente. Decidir, replanejar, refletir. Nossa chance de ser outro e novo. Vamos começar? Uma, Uma diferente, diferente Páscoa. de Páscoa a todos, a todos nós.